Desvendando o Dom Mediúnico Escrito por Fabiana Donadel, com a orientação do Espírito Irmã Teresa Procura Passei tanto tempo te procurando, olhava para o infinito e não te via Não sabia onde estavas e pensava comigo mesmo Serás que tu existias mesmo? Não me contentava na busca e prosseguia Tentava te encontrar nas religiões, tentava te encontrar nas igrejas Mas tu não estavas senti-me só, vazio, desesperado e descri. Na descrença, te ofendi. Na ofensa, tropecei. No tropeço, caí. Na queda, senti-me fraco. Na fraqueza, pedi socorro. No socorro, encontrei amigos. Nos amigos, encontrei carinho. No carinho, vi nascer o amor. Com o amor, vi um mundo novo. No mundo novo, resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando-me, Alguma coisa recebi, recebendo me senti feliz, feliz encontrei a paz. Com a paz foi que enxerguei, que dentro de mim é que estavas, e sem perceber te encontrei. Tobias Pinheiro Introdução Palavras da médium Luz divina a iluminar meus passos, assim surgiu a mediunidade em minha vida, doce e tranquila, chamou-me ao trabalho na seara do mestre Nazareno. Desatenta, precisei de voz mais enérgica para dispor-me ao chamado e, desta forma, aprender o real significado do amor fraterno. Pelas mãos dos amigos espirituais, conheci um amigo que de forma sutil, mas decidida, conduziu-me para o início do aprendizado mediúnico, dando também oportunidade para o exercício deste dom esplêndido do qual somos dotados em diferentes graus de comprometimento. Através da terapia de vidas passadas, pude conhecer minhas outras vidas e verificar que vinha, com o passar dos séculos, negligenciando a mediunidade e a oportunidade de resgate de erros que esta proporciona. Não era mais hora para rebeldia. Era necessário preparar-me e acordar os conhecimentos que jaziam adormecidos na memória inconsciente. Confesso que ainda relutei quanto ao fato de falar a respeito de minha pequena experiência no exercício da mediunidade. O ser espiritual que me acompanhou por diversas existências, dotado de persistência e humildade, oportunizou várias mudanças em minha vida e um doloroso e eficiente processo de autoconhecimento para que eu assumisse minha tarefa de intercambiar informações entre o mundo físico e o mundo espiritual. Em uma de suas primeiras manifestações, através da psicofonia, Irmã Teresa nos disse, paciência, paciência, paciência, fé, coragem e resignação. Hoje consigo entender o significado de energias e doces palavras. Através delas, pude compreender o passado como fonte de experiência e produzir efeitos benéficos no futuro. Jamais havia entendido com tanta precisão as palavras mencionadas. Quando ela me ensinou paciência, pedia que eu entendesse que tudo tem seu momento e não devemos nos antecipar, exigindo para nós aquilo que não é necessário, aguardando que a bondade divina nos brinde com a realização de nossos pedidos à medida de nosso merecimento. Me falava em fé, para que compreendesse que é preciso crer a fim de ensinar. Quando falava em coragem alertava-me para as sarças e espinhos do caminho e, por fim, pedia que me resignasse diante das provas difíceis. Essa mensagem nos foi repassada há dois anos. Nesse intervalo de tempo, minha paciência não foi tão grande, mas aprendi a tê-la. A fé não me faltou, a coragem descobri agora e, quanto à resignação, compreendi o que significa e o porquê de possuí-la nas últimas semanas. Neste dia, lembrei-me do trecho do Evangelho que diz... Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. São Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5. Meu desejo, sem dúvida, não é ser o maior. Quero, tão somente, aceitar os desígnios da bondade divina, sem rebeldias e reclamações. Como é importante ter a compreensão de tudo o que nos acontece hoje é fruto de nossa própria semeadura, isso nos faz sentir a responsabilidade sobre nossas ações e nos leva a refletir acerca de nossos planos. Muitos dos sonhos que tinha na adolescência estão aguardando pacientemente sua realização. Os projetos para o futuro já são bem diferentes, pois agora creio na reencarnação e sei que eles só dependem de minhas atitudes e de meu merecimento. Peço a Deus e a meus mentores dotarem-me sempre da capacidade de discernir e da saúde para colaborar de forma efetiva e consciente no trabalho de socorro, auxílio e orientação aos que sofrem. Verificando as experiências encarnatórias anteriores, vejo que diversas vezes negligenciei o chamado e orientação dos bondosos amigos que me acompanham. A rememoração de uma delas foi muito marcante. Há cerca de 350 anos, em Portugal, após ter sido adotada por um casal que não podia ter filhos, comecei a manifestar capacidades mediúnicas. Chamava-me Fátima e contava com 10 anos de idade quando comecei a receitar ervas medicinais àqueles queixosos de suas doenças e dores. Com essa idade, conversava com os seres sem corpo, como eu costumava chamar-lhes. Em razão destes acontecimentos, minha família passou a ser discriminada e ridicularizada. Minha mãe adotiva, vítima minha de outra encarnação, tratava-me com desprezo e violência. Já meu pai compreendia minhas atitudes e solicitava que não as demonstrasse tão claramente. Ao invés de resignar-me diante das provas, parti para um convento aceitando o convite feito por um velho padre que havia nos visitado para me conhecer e, se necessário, exorcizar. Vendo que eu fazia as preces com ele, pediu a meus pais que permitissem minha partida para a vida religiosa de completa reclusão. Minha atitude significou a completa negação da mediunidade. Sendo assim, desencarnei anos mais tarde, vítima da grave doença pulmonar. E, afastada de minha mentora, hoje irmã Teresa, fiquei por oito anos presa ao corpo físico, após o desencarne, sentindo a decomposição das energias que deveria ter dado durante minha vida. Ao final desse período, aceitei a presença de minha orientadora e por mais oito anos preparei-me para as encarnações seguintes. Com a visualização desta experiência, pude então entender a necessidade de aceitar e cumprir os planos traçados no ministério da reencarnação. A cada dia posso perceber a mediunidade como estrela sedente a trazer luz onde imperavam as trevas, alegria onde a tristeza fazia morada e alento a todos que aceitam com humildade e amor. Em algumas conversas com a irmã Teresa e outros mentores, fui orientada a escrever algumas páginas, algumas delas pela psicografia, outras usando meus conhecimentos e as intuições dos amigos espirituais que complementavam e enriqueciam os textos. Há alguns meses, irmã Teresa intuiu-me a respeito da necessidade de uma pequena coletânea de experiências e conceitos básicos da mediunidade para a instrução e acompanhamento dos médios iniciantes. Sugeriu o título Desvendando o Dom Mediúnico. Eu entendi que ela e seus companheiros da congregação Jesus Nazareno fariam o repasse desta obra através da psicofonia ou psicografia. Creio que me deixou entender assim, para me encorajar. À medida que as instruções eram repassadas, percebi que a pequena obra trataria de uma pesquisa sobre a mediunidade, seus tipos e o comportamento que o médium espírita deve ter. Além disso, desvendando o dom mediúnico, deveria contar com relatos de outras entidades e a participação de outros amigos, trazendo suas mensagens de paz, harmonia e universalidade. E, no último capítulo, falamos da arte cura, trabalho que tem facilitado aos médios novatos o entendimento da incorporação e dos demais tipos de mediunidade. Esta é, pois, a humilde obra que lhes apresento, desejando que possam encontrar nas páginas seguintes respostas para suas dúvidas e seus questionamentos, além de lições de vida e amor. Fabiana Donadel, Lages, 21 de abril de 1997.